Nos dias 22 e 23 de agosto, a Universidade Estadual do Centro-Oeste recebeu o perito Gustavo Habib, professor da Universidade Federal do Paraná. O docente integra a comissão designada para avaliar o curso EAD de Tecnologia em Gestão Pública, que passa por processo de reconhecimento. As atividades relativas à peritagem tiveram início com a abertura oficial na Sala dos Conselhos do Campo Santa Cruz. Estiveram presentes diversas autoridades da Instituição de Ensino Superior tais como reitor, pro-reitores, coordenação do Núcleo de Educação à Distância, coordenação do curso e integrantes do corpo docente da graduação. A agenda contemplou apresentações, reuniões com professores, técnicos da Unicentro, tutores, visitas a estruturas físicas do NEAD, do Polo UAB de Prudentópolis e outras atividades. A análise é feita após a metade do cumprimento da carga horária da primeira turma. O curso da Unicentro teve início em 2018 na modalidade Educação à Distância e conta com 1.200 estudantes distribuídos em 28 polos espalhados pelo Paraná.